Oi, gente! Bom, no vídeo de hoje vai ser um vídeo de desenho e fala, como vocês viram aí no título, bem legal, gente! E eu vou desenhar uma menina na frente do espelho, vocês já vão entender, já vão ver no final do vídeo, vocês vão ver mais ou menos, tá? E, gente, se vocês escutarem um barulho tipo assim, ó... Alguma coisa assim, sabe? Tô, tô, assim... É a cadeira, tá? Não liga não, tá? Ignora, gente. É a cadeira que faz esse barulho. Mas enfim, é, aí no vídeo, aí eu comecei a fazer os bolso, comecei, já fiz o espelho, tudo. Mas enfim, aí gente, eu queria falar pra vocês também, pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra, porque a gente está arrumando 300 inscritos, gente. Então... Ajudem aí, gente Por favor, não custa nada Você, Quem se inscrever, quem curtir o vídeo Vai ajudar muito Sério, vai me deixar muito feliz Muito obrigada mesmo E, e gente Pedi pra vocês me seguirem lá no like Também, tá tudo aí na descrição Gente, like, instagram Tem o um, meu instagram Do Todd, da minha mãe Tá tudo aí na descrição E eu peço pra vocês me seguirem lá no like e no meu Instagram, por favor, gente, lá no like, gente, a gente já tá quase, quase não, mas a gente tá rumo aos, set, aos 700 seguidores, gente, 700 seguidores, sim, gente, a gente já tá com 600 e poucos seguidores, gente, é muita, é, é muita coisa, pra mim é muita coisa, né, gente, então, gente, ajuda lá também, tá, curte os vídeos, eu tô... Amando o feedback que vocês estão dando lá no like. Muito obrigada mesmo. Eu amo todos vocês, todos vocês. Eu amo o carinho que vocês têm comigo, sério. Muito obrigada, gente. Sério. E é isso, gente. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. E. E é isso, gente. Vão acompanhando aí o desenho. Que, que às vezes, a gente vê, gente, se eu ficar meio quieto, não liga não, tá? É porque eu fico pensando o que é que eu vou falar. Porque é muita coisa que tem que falar, né? E eu não escrevo roteiro, tipo, antigamente eu escrevia roteiro em meus vídeos, essas coisas, mas em um vídeo assim igual esse eu acho que não precisa, né? <risos> mas, ok. Gente, lá no like eu mostro muita coisa que eu aprendi a fazer. Coisas que eu tô aprendendo a fazer, sabe? Mas lá no like eu não postei nada de desenho ainda, só aqui mesmo no, no YouTube. É, mas lá no like eu postei que eu aprendi a fazer ponte, gente. Ponte. É, pra quem não sabe, eu vou colocar uma foto. Não, não vou colocar uma foto aí não, gente. Mas é só pesquisar. Ponte. Entendeu? Eu aprendi a fazer ponte. E lá no like eu mostrei pra vocês... Eu aprendendo e depois eu mostrei quando eu aprendi, gente. Muito legal mesmo. Então, eu também já postei um cover lá no like, um mini cover né, lá no like com o ukulele. Mas foi há um tempo já, então vai ser difícil de vocês acharem, mas eu postei lá. E, gente, é isso então. Então, o desenho, eu gostei muito desse desenho e não tá pronto ainda, né? Como vocês já sabem... Eu divido os vídeos de desenho em três partes. A primeira parte é desenhando, né? Fazendo, desenhando ele. Fazendo esboço, desenhando... para A segunda parte... É... É o que é mesmo? Deu finalizando com a caneta. Eu finalizando. E a terceira parte... É o desenho final. Eu pintando, sabe? Eu pintando. E, gente, nesse desenho vai ter uma coisa que vocês... Eu ainda não mostrei aqui no canal Que vai ser eu pintando com guache Sim, gente, eu nunca fiz um vídeo aqui no canal Na verdade eu só fiz um vídeo de desenho aqui no canal Mas esse como é a segunda Eu vou mostrar pra vocês como eu pinto Com, com tinta mesmo Com guache, os meus desenhos É... Eu não vou falar nada dos meus materiais nesse vídeo, por causa que se vocês quiserem um vídeo dos meus materiais de, de desenho específico para isso, eu vou fazer um vídeo específico para específico isso, dos meus materiais de desenho, tá bom? Mas esse é mais do desenho fala mesmo, tudo. Gente, agora aí mudou um pouco... É, como é que fala? Mudou a tela, né? Ficou meio diferente, por causa que eu não sei por que que mudou É, eu não sei porque que mudou, né Mas enfim, só mudou mesmo Acho que até ficou melhor assim, né, agora e, e vai ter uma hora que vai mudar mais ainda Porque eu vou começar a gravar com o meu celular Porque a memória da, do celular da minha mãe vai ter acabado aí eu, aí eu comecei a gravar com o meu celular Daí vai mudar a qualidade, tá, gente Mas aí depois eu deixei uma foto Vocês vão ver, gente, vocês vão ver Tô falando muito sobre o futuro, né? Enfim, fala sobre o presente, né? Ok. Deixa eu ver mais o que eu tenho pra falar. Hum, eu já falei pra vocês deixarem um like, gente? Acho que sim, mas se eu não falei, deixa um like aí, tá bom, gente? Que me ajuda muito. Eu acho que esse é o primeiro vídeo de 2020, né, gente? Aqui do canal. É mesmo é o primeiro vídeo de 2020. Então, gente, feliz 2020 pra vocês, tá? Feliz ano novo pra vocês. Eu postei o vídeo lá no Like, um vídeo muito legal. Eu postei um vídeo... Deu, deu fazendo uma dancinha com os fogos atrás. Muito legal, vocês gostaram muito. E... Mas é isso, gente. É, então, não é que eu dese, desejei feliz ano novo pra vocês. Tudo que aqui no YouTube... Eu demoro pra postar vídeo, né? Antigamente eu tava postando, acho que era dois vídeos por, por semana. Mas aí eu parei, porque... Ah, não sei gente, sei lá Eu tô preferindo o like agora Não que eu prefiro o like Mas só que, tipo, sei lá Não sei gente, não sei Explicar pra vocês, mas Só sei que eu amo os dois Eu amo muito o YouTube, eu amo muito o like Entendeu? Só que eu tô postando mais vídeos no like Então se vocês quiserem Eu tô postando um vídeo dia sim, dia não no like Antigamente eu tava postando vídeo Todo dia no like, cinco vídeos por dia Eu tava postando like mas agora eu tô postando um dia sim, um dia não, porque eu precisei. Agora eu tô postando um dia sim, um dia não, mas são cinco vídeos. Cinco vídeos, um dia sim, um dia não. Então, é bastante vídeo, gente. Então, se vocês quiserem me ver mais ainda, eu, tipo, muito mesmo, vão lá no like, que tem muito vídeo lá pra vocês, tá? <risos> Enfim, gente. Aí, ignorem que eu fiquei com a mão bem na frente, né? Isso, né? A mão bem na frente E nesse momento aí foi que eu comecei A gravar com a câmera do meu celular Pra perceber né gente Parece que tá tudo apagado Só tá a bonequinha ali no meio Mas não, eu comecei a gravar com o meu celular E ficou essa maravilha aí gente Relevem tá Então é... Mas aí No final do vídeo eu, eu mostro melhor como ficou o desenho Eu coloco uma foto No final do vídeo de como ficou o desenho para vocês verem melhor, entendeu? Mas... É isso! Aí, como vocês podem ver, gente... Mais ou menos, né? Não dá pra ver muito bem, mas no final vai dar pra ver melhor. E quando eu finalizar, vai ficar incrível, entendeu? É uma menina na frente de espelho, se olhando no espelho. Ela tá segurando um iPhone. E depois eu falo o resto Quando eu colocar o resto, eu falo o resto Ah, mas ela tem cabelo liso Gente, eu quase não desenho minha de cabelo liso, liso, liso, liso, sabe? Geralmente eu desenho cabelo ou cacheado Na verdade eu só desenho cabelo cacheado uma vez Acho que eu vou... O próximo vídeo aqui pode desenho? Pode ser, gente? Deu desenho no cabelo cacheado? Pode ser, quem sabe, né? Acho uma boa ideia Porque eu só desenho cabelo cacheado uma vez na minha vida Porque eu achei muito trabalhoso E... Então... Mas se vocês quiserem que é, que é o mais cacheado, mais pra crítico, né? Mas eu... Então, se vocês quiserem Eu vou trazer aqui um vídeo De eu desenhando cabelo cacheado, tá bom? Pode ser o próximo um, Aí, gente, como eu tava falando Eu quase não desenho cabelo liso, liso, liso, liso Mesmo assim, lisinho Que nem o meu tá agora, no caso Mas eu quase não desenho Daí eu resolvi desenhar Pra mudar um pouco, né, eu geralmente desenho ou ondulado, ou cacheado. Não, na verdade eu, só, eu desenho mais ondulado mesmo, é difícil desenhar cabelo liso. É raro, raro, não sei porquê. Mas aí eu desenhei, falei, não gente, como assim, que então eu não tô desenhando cabelo liso, alguém isso? Aí eu comecei a reparar que eu não tava. Aí eu falei, não, eu vou desenhar cabelo liso dessa vez. E é mais fácil, né gente, desenhar cabelo liso é <risos> Muito mais fácil do que desenhar cabelo ondulado ou cacheado, mas aí eu desenho cabelo liso aí, engraçado né, cabelo liso é mais fácil desenhar, eu desenho cabelo ondulado, não, eu penso assim, ah cabelo, cabelo liso é mais fácil desenhar, vou desenhar cabelo cacheado, <risos> ai que é 30 vezes mais difícil, mas ok né gente, <risos> ok né. <risos> Mas, então tá gente, aí eu desenho o um cabelo E isso, como vocês podem ver que eu já falei muito desse cabelo, não sei porquê Também não tô entendendo, né Aí, como eu falei, eu fiz a menina na frente do espelho, com o um iPhone na mão Tirando uma, uma foto na frente do de um espelho pequeno, né E a blusa dela, gente, a blusa dela, a blusa dela Nossa moto uh -uh -uh. Releva, tá gente, releva essas motos aí são meia-noite e 22 e a moto tá passando aqui, beleza? né, mas ok. Aí gente, nem lembro o que eu tava falando aí, a moto, ah tá, aí eu fiquei um tempão decidindo que, que blusa que eu fazia nela, que blusa que eu fazia nela, fiquei um tempão decidindo, um tempão, um tempão, um tempão, um tempão, e teve uma hora que eu falei, ah tá, vai ser essa daqui mesmo, porque já não sei mais, ok, vai ficar essa daqui, entendeu? Tirei da minha cabeça, falei, vai ser essa daqui mesmo. Daí, gente, é. Gente, vocês também tem essa mania, uma mania de tipo, o que vocês ficam fazendo enquanto desenho? Vocês só ficam desenhando, sem fazer mais nada? Ou sei lá, ficam escutando música vendo série. Gente, eu tenho uma mania de eu desenho na mesa do computador mesmo, numa mesinha que tem. Então eu fico desenhando e vendo série ao mesmo tempo, sabe? É uma mania que eu tenho. Então eu fico lá desenhando e vendo série quando eu tô em casa sem fazer nada, né? Quando eu tô na rua, não dá pra não ficar vendo, sério Só eu vivendo no celular, mas difícil não importa <risos> Aí eu fico vendo sério Enquanto eu desenho Aí, ó, gente, esse foi o desenho final eu Espero muito que vocês tenham gostado de escrever minha vida é baseada Em espelhos S2 Alguém me explica aí nos comentários, por favor, o que significa S2 Minha mãe falou que acha que é Ou coraçãozinho Ou te amo, mas eu espero que seja Coraçãozinho, senão eu vou ter que apagar o S2 Mas alguém me explica aí, por favor, gente mas eu acho que é coraçãozinho, por isso que eu escrevi esse dois Mas é, minha vida é baseada em espelhos. Aí eu fiz essa menininha bem bonitinha aí, né, gente? Então, isso. eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais que estão aí embaixo, além do YouTube. É, muito obrigada por tudo, gente. Um beijo e tchau!